Viva amigas, aqui está um ponto que eu puxei da minha cabeça muito interessante, muito largo, dá para fazer aqui uns leques bem bonitos para a última volta, vamos ver como é que eu fiz isto, vamos desmanchar muito simples, vamos desmanchar isto, pronto, aqui temos que puxar bastante esta, esta argola, agora vamos buscar aqui, laçada e aqui é que está o segredo do ponto, subimos um bocadinho e vamos entrar na outra e vamos puxar a segunda laçada e passar por baixo das duas <risos> top, né? é? é um ponto muito lindo muito fácil, muito simples, muito lindo, muito óbvio fica aqui com um espaço muito grande, muito interessante este espaço aqui é bastante grande dá talvez para a última volta fazer aqui uns leques muito interessantes para fazer talvez um bico russo ou qualquer coisa assim